Silvio Luiz, ao lado do grande cabeludo comentarista Mauro Médico. Silvio, eu nem vou falar muito, quero ver muito futebol e é o que a gente vai ver nesse jogaço. Hoje, sem dúvida, teremos um jogaço aqui. Estamos só esperando que as equipes entrem em campo o que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão. Palmeiras e Corinthians. Alf. Se vira, Britão. Agora você está sozinho. Renato Augusto. Se o treinador ainda tiver acordado nesse jogo, tem que pedir para os caras acordarem também, né? ninguém chuta, assim. Toma oh, com vaca de atlalho! Essa bola entrar só se o goleiro fosse eu. Renato Augusto. Gostei, gostei dessa bola enviada por baixo. É, Rafael. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Deixa é o cara ir até o gol, faz a falta, faz a falta Posso vir no carro, entregou a mercadoria! Legal! Wagner 9! Sensacional o passo! Vai nação! Vai nação! Defendeu! Olha que já aqui, já tira o Tirou sem sujar o afetar! Pegar essa criança aí. Acabou o primeiro tempo. Aqui tudo como professor! Já rolou a bola para a segunda etapa. Não tivemos gols, mas até que a partida foi boa no primeiro tempo. Espero que melhore para a segunda etapa. Renato Augusto. Alfi. Renato Augusto. A equipe ganha a lateral. no do placar, tá dormindo. Eu tô sentindo o um ronco dele até aqui. Tá dormindo o cara do placar, não tem serviço. Dormindo, passe, olha no lance. É. Olha pra mim, ele é vai chance pelas pontas, é mais fácil. Aproveita o cruzamento. Yes. Quanta calma do bonitão ali para interceptar a bola, hein? Essa tem o endereço. O é que aí pegou? Que O time é. vai colocar um novo jogador em campo. Só quieto, filho. esse cara a comer. O time não tem desculpa nenhuma. Vamos Vamos lá. Vai, vai, vai, vai dele. Toda hora é maravilhosa para fazer o um gol, mas no finzinho, gol da vitória, não tem coisa melhor. Sensacional o gol do moleque. Chega de azeite. Esse cara é impressionante. Quando a bola chega para ele em qualquer lugar, os companheiros já começam a comemorar o gol. Foi o que aconteceu de novo. Saiu na frente O time tem que assimilar o golpe Mas tem que buscar o jogo Ainda tem tempo para isso Não, É isso, bonitão Tomou a bola na categoria Eles estão tomando conta da defesa E no ataque Tá bonito para você, né? Os jogadores estão se movimentando no banco de reservas. Eu acho que vai ter alguma modificação, hein? O cara tava pregado em campo. não tinha mais como continuar se arrastando. Foi boa mexida, mais por uma questão física do que propriamente técnica ou tanto. foi legal Palmeiras vai cozinhar o galo até os últimos minutos é a famosa jogaram a bola ali na direção da cozinha do aniversário gostei da tentativa era próximo você a zero. cara olha lá que pretensão né tava longe demais cara tem um canhão no pé pra tentar fazer o gol daí e que você é, meu filho. Sabe fazer melhor que isso, sabe? Dessa vez não foi, mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele. Lanzamento para a área. Foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi ele! Agora a vantagem subiu para dois gols. O da medida e a burengaça do rapaz funcionou. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Vamos, todo mundo beijar e uma moçada. Elias. Yes. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. História merecida. A equipe teve uma atuação sensacional. Clássico é assim. Não tem zebra, mas tem favorito. Mas às vezes o favorito não consegue fazer o seu jogo porque outra equipe corre e joga mais. Que foi o que aconteceu.